Olá pessoal, eu sou o professor Melchizedek, da área de Humanas, hoje com vocês na disciplina de Geografia, a nossa aula de número 1. Um. A gente tem como roteiro da aula hoje é, os tópicos Agricultura, Atividades Agrárias, Agricultura Brasileira, Agricultura Extensiva e Intensiva, né, Problemas na Agricultura Brasileira e Funções da Agricultura. Atividades agrárias, a agricultura, a civicultura e a extração vegetal são atividades de produção vegetal. Né? No caso, a pecuária, a avicultura, a apicultura, a sericultura e a pesca são atividades de produção animal, mas são todas atividades agrárias. A agricultura brasileira ela se estende por aproximadamente 67 milhões de hectares. Tá? É cerca de 8% de nossas terras brasileiras. Bom, de maneira geral, por razões históricas, a política agrícola brasileira ela tem desestimulado a pequena produção e desestimulado também a diversidade de produtos, né? visando atingir resultados no curto prazo. O que é isso? Há, nesse momento, na, na política brasileira, um, um fortalecimento do agronegócio. Então, assim, produtos é, de extensivo, de, de, de, de grande quantidade de terra, de, de, de um fortalecimento de mecanização, a gente tem como principal produto a soja e diretamente para exportação. Tá? E isso tem desfavorecido, de uma certa forma, a agricultura familiar, a pequena produção, né, e, e toda a, a, a agricultura, é, eu diria, de subsistência da população. Tá? No Brasil, nós encontramos lavouras permanentes é, e, e lavouras temporárias. Né? Lavouras permanentes, a gente diria que eram aquelas lavouras de, de, de, de culturas, de plantas que elas, elas continuam após colheita, né? e lavouras temporárias, seriam lavouras que, é, após colheita, se precisa se plantar mais uma vez. Bom, a gente tem aqui os exercícios, né, para a gente dar uma praticadazinha. É, qual o principal produto da lavoura temporária brasileira por área colhida? A gente tem aí a soja como um dos principais produtos né, de, de lavoura temporária. Tá? Qual é a atividade primária, geralmente, praticada no campo, no Brasil. Está aí, desde o nosso primeiro slide, né, que é a atividade agrária. Bom, eu falei de agricultura é, extensiva né, e a intensiva. A agricultura extensiva, ela trabalha com muita terra e pouca mão de obra né? É a modalidade predominante no Brasil são as grandes plantações que representam a nossa agricultura comercial. E a outra prática agric agricultável no Brasil é a agricultura intensiva, né? com pouca terra e muita mão de obra. Então, é bem restrita aos pequenos espaços. É, pomares, chácaras, são as jardinagens de floricultura, fruticultura e horticultura. tá? Esses são os exemplos típicos da agricultura intensiva. Destacamos também problemas na agricultura brasileira, como a deficiência na divisão do sistema de cooperativa. Há uma deficiência muito grande, a título até de cultura e formação. Há uma deficiência no combate às pragas agrícolas. Há deficiência no sistema de drenagem, nas zonas de inundações, é, a deficiência no sistema de irrigação, nas zonas de secas prolongadas. Destacamos também a falta de armazéns e silos é, adequados para a escotagem ou a estocagem né, de produção e falta de orientação técnica e comercial ao homem do campo. E também destacamos a falta de financiamento e de projetos aos produtores. Tá aí os destaques né, dos problemas da agricultura brasileira. É, uma das soluções para esses problemas seria a reforma agrária, a tão sonhada reforma agrária, né, que, é, que isso tem se dado aí como temas políticos e de lutas de, de, de, de várias categorias. A Agricultura tem as suas funções, tá? Alencamos aqui fornecer matérias primas é uma das funções para a indústria, é, produzir alimentos para a população urbana, sem é um homem do campo, né? É, a população urbana ela não se, se sustenta, né? É, fornecer combustível para o setor urbano industrial. Gerar divisas cambiais, isto é, aumentar a produção de mercadorias para a exportação. Isso gera divisas de câmbio. Né? Um pouquinho de prática, né, de exercício aqui para a gente. É, a pergunta é, cite dois problemas que o Brasil enfrenta na agricultura. Dá para lembrar de alguns? bom descobrimos dois não sei se foi igual ao que vocês responderam aí mas aqui a gente tem deficiência na divisão do sistema de cooperativas foi alencado né e deficiência no combate às pragas agrícolas tá bom a outra pergunta é qual seria uma solução para os problemas da agricultura brasileira pensou em alguns? vamos dar uma olhada pois bem a reforma agrária Bom pessoal, essa foi a nossa aula de hoje e eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.